Eu acho que o fundamental é a gente levar iguais oportunidades de aprender né, com educação de qualidade para todos os alunos. Né? Não só aqueles que têm internet, não só aqueles que já têm boas oportunidades porque tem pais em casa mais engajados com é, melhores oportunidades. Então para isso a gente precisa usar a tecnologia certa. Muitas vezes ainda vai ser tecnologia antiga, então a febre do digital nem sempre é a mais certa. Em outros casos, precisa sim da tecnologia mais moderna, mas para levar a internet sem, sem depender que a gente né, é, precisa do governo para levar conectividade a todas as escolas do jeito mais tradicional. Então a gente tem que ser disruptivo. Estamos trabalhando para isso.